O é... próximo processo da pauta é o 31. Na sessão extraordinária do Tribunal Pleno, do dia 14 de 8 de 2019, após o voto do relator, conselheiro Luiz Henrique Lima, o conselheiro interino Moisés Maciel solicitou vista dos autos. Os conselheiros presentes na sessão decidiram aguardar o voto vista para proferir em seus votos. Passo a palavra ao conselheiro interino Moisés Maciel para proferir o voto vista. Obrigado, senhor presidente. Meus conselheiros, senhor procurador de contas. Na sessão extraordinária, na sessão extraordinária desse Egrégio tribunal pleno do dia 14 de agosto de 2019, o excelentíssimo conselheiro Luiz Henrique Lima apresentou seu voto Negando o provimento ao recurso de agravo interposto pelo prefeito Azeal Bezerra de Araújo, contra o julgamento singular 466, LHL 2019, mantendo incólume em em os termos da decisão. Em sua origem, a representação de natureza interna proposta para a equipe de auditoria, preliminarmente com base nos extratos da folha de pagamento do exercício 2016, foi apontada a irregularidade referente à contratação de pessoal por tempo determinado, sem atender à necessidade temporária e excepcional ao interesse público, pulando a exigência da realização de concurso público artigo 37, inciso 2 e 9 da Constituição da República. Obedecidos os trâmites legais e regimentais, em cognição exauriente, o relator compreendeu que estavam presentes todos os fatos e fundamentos necessários para deliberar sua decisão definitiva, de modo que, por meio da decisão singular 466 LHL 2019, acompanhando o entendimento técnico e ministerial, julgou procedente a representação de natureza interna proposta pela SSX competente, com aplicação de multa de valor de 76,4 UPFs e determinando a atual gestão que, em obediência ao disposto do artigo 37.2 da Constituição Federal, realize, no prazo de 150 dias, concurso público para o provimento dos cargos preenchidos precariamente por meio de contratações temporárias. Proceda à respectiva nomeação, respeitando-se o limite de despesas com o pessoal, bem como o imporçamento dos candidatos aprovados, e após comprove a este tribunal o cumprimento dessa determinação. E a se de realizar contratação de servidores temporários fora dos parâmetros definidos na Constituição da República e na resolução de consulta TCMT 14, 2010, no sentido de que a lei... Que regulamente a contratação por tempo determinado para atender necessidade temporada, temporária de excepcional interesse público, não prevê hipótese abrangentes genéricas de contratações temporárias sem concurso público. E também que a prefeitura especifique a contingência fática que caracteriza a situação de emergência. E resignado, responsabilizado, propôs o presente recurso de agravo que foi submetido ao julgamento na data mencionada oportunidade em que, após a leitura do voto do conselheiro relator, solicitei e obtive vista dos autos para melhor formalizar o meu posicionamento. Quanto ao pedido de vista, peço licença aos senhores conselheiros para fazer breve contribuições ao tema que vem sendo debatido nesse plenário, inclusive na última sessão extraordinária desse Tribunal Pleno, em que o conselheiro relator expôs sua preocupação com as concessões injustificadas dos pedidos de prorrogação de pedido de vista, motivo pelo qual passo a tecer algumas considerações. Na última sessão, na sessão extraordinária do Tribunal Pleno, que ocorreu em 16 de outubro de 2019, o excelentíssimo conselheiro Luiz Henrique Lima suscitou a necessidade de regularização da duração dos pedidos de vista, bem como propôs a Secretaria do Tribunal Pleno que incluísse na pauta de julgamento, de forma expressa, os dias em que o processo está com vista concedida, utilizando como exemplo o presente pedido de vista feito por mim. Quanto à regulamentação do prazo para o retorno de vista, assiste razão ao eminente conselheiro. Para tanto, compreendo se é necessário fazer análise do presente pedido de vista, relatando a duração necessária dos atos processuais até a resolução definitiva do mérito. Pois bem, extraz-se no andamento processual que essa representação de natureza interna, que em 25 de novembro de 2016 foi proposta pela então CESERC de atos de pessoal e RPPS, e respeitou os requisitos legais e regimentais exigidos. Concluída a citação, em 19 de dezembro de 2016, os presentes autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para a emissão de parecer... Posteriormente, em 23 de janeiro de 2017, o processo retornou ao gabinete do relator para a elaboração do julgamento. Ressalto que, apenas em 13 de setembro de 2017, por meio de portaria 122 de 2017, o Conselho Luiz Henrique Lima assumiu a relatoria desse processo. E, após analisar os fatos e fundamentos consubstanciados nos autos, o excelentíssimo relator proferiu decisão definitiva da presente representação de natureza interna por meio de julgamento singular 466. LHL 2019, em 22 de abril de 2019. Emitida a decisão definitiva, em 13 de maio de 2019, inconformado, a responsabilidade impetrou recurso de agravo, no sentido de obter a modificação da decisão proferida pelo conselheiro relator. Em 30 de maio de 2019, o Ministério Público de Contas emitiu parecer opinando pelo conhecimento do recurso e o não provimento, mantendo os termos da decisão. Em ato contínuo, em 14 de agosto, o conselheiro relator submeteu o presente recurso de agravo ao julgamento, em que, após a leitura do voto original, pedi vista dos autos e, após 69 dias decorridos em 22 de outubro de 2019, retornei com o processo para o julgamento, que foi prorrogado para a presente data pela Secretaria-Geral desse Pleno, por N razões. Bem se vê, da presente tramitação processual, algumas conclusões pertinentes, de modo que chama a atenção dos senhores conselheiros, ao fato de que existem matérias submetidas ao julgamento dessa Corte de Contas que aparentam ser simples, pelo volume documental, contudo podem conter resoluções de mérito delicadas, na medida que afetam a prestação do serviço público. Sendo assim, ao analisar a duração razoável deste processo, se verifica que o tempo necessário para a instrução processual foi bem menor do que o tempo para a emissão de decisão definitiva. Note-se que, enquanto a instrução processual durou 59 dias corridos, depois de remetidos os autos para elaboração do julgamento singular, transcorreram 819 dias corridos até a decisão final. No entanto, sob a relatoria do Conselheiro Interno, Luiz Henrique Lima, foram 586 dias corridos. Dessa forma, observo que a resolução de mérito, ao contrário do que se imagina, não foi tão simples assim, visto que foram necessários um tempo significantemente superior ao período de instrução. No âmbito recursal, a data do recebimento do recurso até a emissão do voto original transcorreram 93 dias, sendo que somente para a elaboração do voto foram necessários 75 dias. Com isso, pontuo que, na perspectiva do tempo necessário para a conclusão da análise do conselheiro revisor, não se pode ignorar o tempo necessário que o conselheiro relator utilizou para deliberar seu julgamento, a fim de que sejam exigidos um tempo proporcional para a tanto para o relator quanto para o revisor. Até porque, ao meu ver, tal análise seria um dos fatores plausíveis para se conceder a prorrogação do retorno do processo para um julgamento, considerando a proporcionalidade do tempo de análise do mérito realizado pelos conselheiros relator e revisor. Feitas essas ponderações, preliminarmente propõe a Comissão Permanente de Atualização da Lei Orgânica e do Regimento Interno deste Tribunal, de contas, bem como ao colegiado de membros, que, ao analisarem a regulamentação da duração razoável dos pedidos de vistas, considerem os seguintes pontos. Qual o prazo em média o processo permaneceu no gabinete pela elaboração do voto? Julgamento singular. Sobre os aspectos do volume documental e dos efeitos da decisão, qual o grau de complexidade do processo? Por fim, deixo-te consignado e alinho-me ao posicionamento já exposado pelos conselheiros João Batista de Camargo e Luiz Henrique Lima nesse Tribunal Pleno, acerca da necessidade de um mecanismo de retorno do processo ao julgamento quando foram realizados os pedidos de vista, a fim de que seja respeitado o princípio da duração razoável do processo, que é a cláusula pétrea e direito fundamental erigido pela Emenda Constitucional 45-2004 integrado ao ordenamento jurídico vigente por meio do artigo 8º da Convenção Americana de Direitos Humanos, com previsão expressa no artigo 5º inciso 78, da Constituição da República Federativa do Brasil. Aliás, o processo devido é o processo com a duração razoável. Então, o que seria uma duração razoável? Por essa questão, são válidos três critérios pela Corte Europeia de Direitos do Homem que definem a razoável duração do processo elencados. Qual seja, a complexidade do assunto, o comportamento dos litigantes e de seus procuradores, ou da acusação e da defesa no processo, a atuação do órgão jurisdicional. Para Fred Didier, o processo deve demorar o tempo necessário e adequado à solução do caso submetido aos órgãos jurisdicionais. Além disso, tal medida oportunizará aos jurisdicionados e demais interessados obtenham um controle de quando o seu processo retornará. Vislumbra ainda que a regulamentação do retorno do processo ao julgamento, em prazo razoável, atenderá os demais princípios corolários do devido processo legal, a saber, a eficiência, a moralidade e a razoabilidade. Outro princípio, ao meu ver, que também deve ser atendido com a regulamentação dos tempos de pedido de vista, será o princípio da adequação do processo, que permite aos tribunais que os tribunais regulamentem seus próprios atos processuais, visando alcançar efetivação da prestação jurisdicional que lhes foi incumbida por meio de um processo devido e adequado. São essas as considerações necessárias. No mérito, a Prefeitura Municipal de Alta Floresta praticou irregularidades na contratação de servidores temporários sem atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Quanto ao mérito, verifico que o julgamento singular impugnado responsabilizou o recorrente pela prática reiterada de realização de contratos por tempo determinado, sem a necessidade temporária de excepcional interesse público, em desobediência ao artigo 37, inciso 9, da Constituição Federal. Desde logo saliento à luz dos princípios que regem a atuação dos intérpretes da lei, revisei a instrução processual, os fatos e direito que fundamentam o convencimento do relator, tanto para julgar a representação interna, quanto para votar no sentido de mantê-lo inalterado. Sob a premissa de que, na aplicação da lei e de sanções a condutas que afrontam o ordenamento jurídico, deve-se avaliar se o mecanismo de subsunção da norma ao ato regular é razoável e proporcional. Nesse sentido, a Lei 9784, de 99, em seu artigo 2º, dita diretrizes principiológicas a serem observadas pela administração pública no âmbito processual, dos quais, ressalto, adequação entre meio e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público e a indicação dos pressupostos de fato, e de direito que determinam que determinaram a decisão, inciso 6 e inciso 7. Destaco que a adequação aos dos meios e fins em determinadas circunstâncias podem tornar idôneo o que uma norma condena. Por sua vez, a proporcionalidade define-se o cumprimento da lei dentro dos fatos e circunstâncias de cada caso concreto pode resultar distintas interpretações da norma. No caso concreto, a regra constitucional é clara, ao tratar sobre o ingresso em cargos públicos. Artigo 37, inciso 2, a aprovação prévia em concursos concurso público de provas ou, ou de provas e títulos. Inciso 9, a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público. Acontece que o constitu constituinte originário visando garantir a função social da regra, estabeleceu no inciso 9 uma exceção ao sistema constitucional do serviço público, qual seja, contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A definição de contratação por tempo determinado não gera dúvidas, uma vez que tempo determinado por si só já se conceitua, é finito, precário, transitório, existem várias concepções possíveis, mas nenhuma interpretação poderá fugir do seu conceito concreto. Por outro lado, a interpretação do pressuposto necessário para legitimar a contratação por tempo determinado possibilita interpretação distintas. A necessidade temporária de excepcional interesse público é abstrata, o que significa dizer que a sua interpretação deve ser adequada à finalidade social que esse requisito pretende atingir. Dos autos se extrai uma responsabilização ao prefeito municipal de Alta Floresta em razão da realização de 716 contratações temporárias para realizarem atividades permanentes de cargos que já estão previstos no PCCS da, LOA, do, da lei orgânica do município, com aplicação de multa e determinações de abstenções. A comprovação da conduta guerreada se baseou em dois fatores. A. Extratos da folha de pagamento emitidas em 2016. B. Uma tabela comparativa dos cargos previstos na lei com cargos efetivos comissionados e contratados por tempo determinado. Os fundamentos lastreados no julgamento singular inferem-se que o iminente relator se posiciona num sentido de que, sendo as atividades afeta aos cargos efetivos previstos em lei, significa que possuem natureza permanente, o que, na sua concepção, não pode ser executada por contratados temporariamente, apenas por cargo público efetivo, concluindo que o preenchimento de tais vagas deveria ocorrer por meio de concurso público, e não por processo seletivo simplificado. Aduziu o emérito relator no julgamento singular, acompanhando os entendimentos técnico e ministerial, que a situação apresentada nesses autos, com relação às recorrentes contratações temporárias na administração pública, burla a regra do concurso público, bem como não pode ser instituto utilizado para satisfação de necessidades permanentes dos serviços públicos. Data vênia, o posicionamento fixado no julgamento singular, mas, ao analisar o caso, em apreço, vislumbro que a interpretação da norma se encontra equivocada e não preserva a finalidade social, muito menos o interesse público. Isto porque, nos processos que culminaram em sanções, o texto normativo estabelece os limites possíveis para a interpretação da norma dentro da realidade do caso concreto. Isso não é discricionariedade na medida em que é um dever do julgador dentro do contexto fático apresentado, fazer a melhor interpretação possível, visando respeitar o interesse da sociedade. A lei de introdução às normas do direito brasileiro prevê em seu artigo 5 o modo com que o juiz deve aplicar a lei. Nele se lê, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Portanto, me parece que, no caso concreto, não se deve discutir se os funcionários contratados podem exercer as mesmas atividades que os cargos autorizados por lei. O que não pode, o que não, o que se põe em dúvida é a existência de necessidade. Isso de acordo com as mesmas provas constituídas nos autos, a análise técnica não conseguiu descaracterizar, ou seja, a necessidade é um fato. Em outras palavras, ao meu ver, a deliberação dessa Corte de Contas faz verificação se o prefeito municipal de Alta Floresta, dentro das circunstâncias em que estava em 2016, teria respaldo jurídico para contratar temporariamente 764 servidores para realizarem funções públicas permanentes para satisfazer necessidades reais e se o interesse social ao cumprimento da cláusula constitucional do concurso público deve prevalecer ao arrepio das situações de fundo fático. Logo, a situação apresentada nos autos é afetada pela realidade e pela diferente percepção entre os intérpretes de quais sejam os fins sociais e o interesse comum do artigo 37, inciso 9 da Constituição da República. A imprescindível necessidade temporária de excepcional interesse público pode ser interpretada com, dis com distintos sentidos, dependendo do caso concreto, tendo em vista que é a realidade que indica a forma com que a regra deve ser aplicada, de modo que não prejudique o interesse social. No âmbito do direito punitivo, a subsunção de fatos às normas não pode ser uma mera exegese de texto. Deve ser levada em consideração a realidade, os resultados e quais fatores ensejaram a conduta, para que só assim as classifique como ilícita, lícita ou, em casos extremos, como excepcionalmente lícitas. Posto essa primeira parte do meu voto, pedindo todas as vendas aos que pensem diferente, o meu posicionamento ao caso concreto em análise é que a necessidade temporária se caracteriza pela obrigatória continuidade dos serviços públicos, objetivo maior da administração pública. Testua da finalidade da norma, prevista no artigo 37, interpretá-la no sentido de que apenas... Para as atividades temporárias, podem ser realizadas as contratações temporárias, de maneira que a execução das atividades permanentes está restrita aos cargos efetivos. Há uma, porque conforme já se manifestou o STF, ao julgar a ADI 3068 do DF, por meio de, do qual consignou que, no âmbito das contratações temporárias, o pressuposto necessidade temporária de excepcional interesse público é preenchido quando para atendimento das atividades de caráter eventual ou temporário, bem como para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente. Consolidou-se no presente julgado que a administração não pode ser punida em detrimento do interesse público, que ocorre quando colocado em risco o princípio da continuidade da atividade estatal. Por sua vez, a ministra Carmen Lúcia, no mesmo citado, mesmo citando todos os precedentes da Corte, perfilha esta ressalva ao consignarem seu voto na DI 3116, que poderia haver a contratação para atender a necessidade temporárias de uma atividade que pode ou não ser permanente e própria do órgão. O que deve ser temporária é a necessidade e não a atividade. Alinho-me ao com o seguinte entendimento: a temporariedade é da necessidade, não da atividade. Por óbvio, deve-se o administrador contratar temporariamente para atividade permanente, respeitando as restrições da transitoriedade, ou seja, a execução dessas atividades por ocupantes de cargos precários precisa ter prazo para acabar. No caso concreto, vislumbra circunstâncias que se adequam ao conceito abstrato da necessidade temporária, uma vez que o preenchimento dos cargos autorizados por lei, por meio de concurso público, necessita de um período de regulamentação, programação, orçamentação, execução, e ainda após pelo candidato aprovado à vaga. Essas etapas se tratam a transitoriedade, período em que a continuidade dos serviços públicos demandados, demandado o um ingresso aos órgãos públicos por meio de processo seletivo, simplificado. Quanto à Constituição, quando a Constituição prescreve a investidura dos cargos públicos através de sistema concursivo, atende aos pilares da democracia, onde a soberania dos poderes deve ser imposta em defesa dos interesses públicos, o que significa dizer que as contratações por tempo determinado, conforme o inciso 9 do artigo 37, estabelece conforme o inciso 9 do artigo 37 estabelece, visa alcançar a satisfação das necessidades públicas de, durante a transitoriedade. No relatório técnico preliminar, o ato tido como regular foi apontado como uma conduta recorrente praticada pela gestão, comprovada por meio dos protocolos desta Corte de Contas, número 60208 2013 15, 54, 70 de 2013, 19, 63, 55, 2013, 29, 54, 85 2013, 27, 45, 6 2013, 23, 50, 83 2015, 25, 69, 00, 2015, 11, 0, 6, 12 2016, 13, 03, 38 2016. Há demais... Informou-se que a Prefeitura Municipal de Alta Floresta realizou dois concursos públicos: 01-2012, processo 88757-2012, e 01-2014, processo 19 2015 e um processo seletivo simplificado: 01-2012. As contratações temporárias para execução de atividades permanentes são casos extremos. Os quais o dos quais o administrador público municipal, visando garantir a continuidade dos serviços públicos, excepciona o princípio do concurso público para que obtenha recursos humanos necessários para a satisfação do interesse público, o que deve ser executado em restrita observância, observância da temporariedade, para que jamais uma exceção se torne regra. Diante desses fundamentos, data máxima vênia, ao entendimento do conselheiro relator, vislumbro que as contratações temporárias realizadas pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta atendem atemporari atemporariamente ao requisito da necessidade, conforme o artigo 37, inciso 9, da Constituição da República, de 1988. Ademais, demais compulsão dos autos, Entendo que os elementos de prova utilizados para estabelecer a verdade dos fatos apontados pela equipe técnica, por si só, não demonstraram alegada prática reiterada de contratação temporária sem necessidade temporária e excepcional interesse público. Isto porque substancialmente, os protocolos mencionados pela equipe de auditoria para provar que a conduta tida como regular ocorreu de forma reiterada, não traduzem o enquadramento da conduta à irregularidade apontada. Ao consultar os protocolos mencionados, verifica-se que todos tratam de comunicações de irregularidade e trazem informações relevantes, porém, Após serem submetidos ao crivo deste Tribunal de Contas, a conclusão dada para todas foi o arquivamento, em razão de inexistir, inexistir materialidade suficiente para abertura de representação e também para a instauração de uma representação de natureza interna para apurar as supostas irregularidades nas contratações temporárias e nomeações de comissionado em detrimento do concurso público, sendo que, ao final, a decisão julgou improcedente conforme o Acordo 4166 de 2013. Desta feita, desqualifico os protocolos mencionados como meio de prova, com o objetivo de demonstrar a sucessiva prática da irregularidade KB01, referente ao descumprimento do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República de 1988. Em razão desses, não demonstrarem reiteradas contratações irregulares, considerando que não foi constatada a materialidade nas denúncias. Outro ponto, conforme asseverado pelo conselheiro relator, nos fundamentos do julgamento singular 466 LHL 2019, a situação verificada nos autos quanto às sucessivas contratações temporárias visa burlar a regra do concurso público, o que é ilegal, uma vez que esse instituto não pode ser utilizado para satisfação de necessidades permanentes. Conforme consta no relatório técnico preliminar, a presente apuração foi realizada por meio de uma análise comparativa do total, de do, plano, do total de cargos do plano de cargos, carreiras e salários, autorizado por lei, em relação aos cargos preenchidos por servidores efetivos e os servidores contratados temporariamente, com o seguinte resultado, o quadrinho que eu ponho aí abaixo. Total de cargos do PCCS autorizado em lei, 2.223, efetivo, 1.037, contratados, 764, vagas disponíveis, 567. Dos números apresentados, percebe-se percebe que os servidores de cargos temporários equivalem a 34% do total de cargos autorizados por lei. Já os servidores ocupantes de cargos efetivos representam 46%, o que significa que, em 2016, a Prefeitura de Alta Floresta preenchia somente 80% dos cargos autorizados em lei. Os dados trazidos pela SESEC demonstram uma disponibilidade de vagas no montante de 567 cargos. Outro sim, a tabela transmite a ideia de que deu um otaciograma ineficiente e inseguro, tendo em vista que a quantidade dos servidores contratados temporariamente equivale a 73% quando comparado ao quantitativo de servidores ocupantes de cargos efetivos. Logo, o lotacionograma representa significativamente a inoperância do sistema concursivo pela gestão, de tal forma que os pressupostos constitucionais, necessidade temporária e excepcional interesse público atingir os cargos de natureza permanente, o que, pela regra geral, não é possível, salvo se demonstrado o interesse público que decorre da continuidade da prestação estatal. Vê-se, uma vez mais, que a situação apresentada por essa representação informa um quadro de transitoriedade, que nada mais é o tempo para, para que a exceção à regra não seja mais necessária para a satisfação do interesse público. A necessidade temporária atendida, no caso concreto, à luz do ensinamento do filósofo Carl Schmitt, como um caso de estado de exceção em que a exceção define um Estado da lei, de modo que a regra está em vigor, mas não é aplicada, e aos atos que não têm valor de lei, e os atos que não têm valor de lei, adquirem força para impor ordem. O julgamento da legitimidade das 716 contratações por tempo determinado sobre os aspectos da teoria do Estado de exceção, implicaria um juízo de ponderação da regra com as circunstâncias apresentadas ao caso concreto, estabelecendo uma ordem ao caos, mesmo que seja uma ordem externa ao ordenamento jurídico. Percebe-se que as contratações por tempo determinado, mesmo de forma precária, estão legitimadas para darem continuidade das atividades públicas, públicas, o que transmite a ideia de um Estado de exceção, por meio do qual a função social da regra estabelecida pelo inciso 2 do artigo 37 da Constituição da República Federal de 88 foi atingida pela adequada aplicação do inciso 9 do mesmo artigo à realidade enfrentada no município. Nesse aspecto, a regra do concurso público será excepcionada sempre que o ingresso em uma ou outra dessas figuras puder dispensá-lo. O que se verifica com a contratação por tempo determinado, por exemplo, é, sem dúvidas, modalidade exceptiva de ingresso nos quadros da administração. Concluindo, o requisito necessidade temporária de excepcional interesse público não se relaciona com o cargo, mas sim com a atividade. A, contrata, a contratação temporária se justifica pela necessidade da continuidade dos serviços públicos ante a insuficiência dos recursos humanos providos por concurso público. Contudo, a gestão se, se submete à temporariedade da exceção ao princípio do concurso público, que é o período necessário para que a administração, sopesando as circunstâncias, execute o concurso público para regularizar o preenchimento dos cargos com funções permanentes. Alinho-me ao posicionamento de que a temporariedade e excepcionalidade são pressupostos que devem ser analisados pelo legislador municipal ao regulamentar a autorização para execução de atos de admissão temporária, cabendo a ele adequar o interesse público ao tipo constitucional. Já consignei o meu posicionamento em outras oportunidades, que o Tribunal de Contas, no exercício da atividade judicante, deve atuar como intérprete da lei. Ou seja, sua missão constitucional não se limita ao mero exercício da subsunção da norma. Como aplicador da norma, deve analisar a sua finalidade a partir de uma ponderação de todas as circunstâncias do caso concreto. Decidir que o elemento, de fato, tem prioridade. Dessa forma, compreendo que a instrução processual em voga produz fatos controvertidos, razão pela qual, em dissonância com o conselheiro relator, entendo que a análise comparativa da SESECs e os protocolos não descaracterizam a necessidade temporária, de modo que, até a data da decisão singular, os fatos e fundamentos que subsidiaram a deliberação apontam a insuficiência dos recursos humanos para operacionalizar as atividades de natureza temporária e permanente. Embora não tenha sido impugnado pelo agravante a menção da decisão do Poder Judiciário, que determinou a suspensão do processo seletivo número 02-2018, razão pela qual não foi enfrentado no voto, faço análise global dos motivos que levaram o conselheiro a decidir monocraticamente pela procedência da representação, bem como por votar no sentido de negar provimento ao recurso. A decisão singular 466 LHL 2019 retratou a decisão proferida pelo Poder Judiciário em 19 de outubro de 2018, a pedido do Ministério Público Estadual, pela qual suspendeu o processo seletivo 02-2018 da Prefeitura Municipal de Alta Floresta, com o objetivo de demonstrar a prática reiterada, da irregularidade referente ao descumprimento do inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República. Percebe-se que o processo seletivo 02-2018 é fato posterior ao ano que foi realizada a fiscalização que apontou o ato tido como irregular, que ocorreu em 2016. Por outro lado, considerando a alteração do contexto fático, caso o processo seletivo se apresente como um, um ato de prorrogação imprópria dos, das contratações temporárias, na medida em que a exceção extrapolaria as restrições da temporariedade e se tornaria de fato uma bula ao sistema do concurso público. Todavia, o presente instrumento não, obje, não é objeto dessa presente representação, razão pela qual não tem capacidade para influenciar a análise da caracterização da irregularidade ocorrida em 2016, nem tampouco demonstrar uma contumácia na conduta tida como irregular, visto que os fatos posteriores à tipificação da conduta não servem para valorar a conduta nem a personalidade do agente. Infere-se da decisão singular proferida pelo conselheiro é, relator a indicação, de, a indicação que anuncia uma aparência em, em inconsistência da atual gestão, de modo que, compreendo necessário para uma adequada resolução de mérito desse processo, nos termos do artigo 23 da, do Regimento Interno, determinar a CGSEX, a inclusão do PAF do ano de 2020, a instalação de uma auditoria de conformidade pela Secretaria de Controle Externo de Atos Pessoal, para confrontar os contratos temporários vigentes na Prefeitura de Alto, Municipal de Alta Floresta, com o inciso 9 do artigo 37 da Constituição da República de 1988. Assim concluo que as funções afetas aos 764 contratados temporários, de fato, possuem caráter permanente, o que significa dizer que, além da análise da natureza das atividades, é imprescindível observar a necessidade, bem como o contexto em que a regra foi suspensa, verificando qual a prioridade daquela situação, a realização do concurso público ou a continuidade dos serviços públicos. Nessa perspectiva, pouco importa saber se a atividade que está sendo desempenhada é permanente ou temporária. Basta avaliar se a demanda a ser suprida se caracteriza pela transitoriedade, pelo excepcional interesse do público e pela insuficiência de recursos humanos. Ademais, essa corte de contas já se posicionou sobre essa questão ao responder à consulta formulada pelo então prefeito municipal de Sinop, referente à possibilidade de contratação temporária para suprir necessidades eventuais de profissionais. Em resposta ao consulente, fixou-se um entendimento no sentido de que as contratações temporárias autorizadas em lei podem suprir atividades permanentes ou eventuais. Diante dessas premissas, como demonstrado de forma esquematizada no quadro abaixo, em dissonância com o voto original, no mérito, julgo pelo provimento do recurso por entender que as contratações temporárias preenchem o requisito constitucional referente à necessidade de continuidade da atividade pública, por caracterizar um estado de exceção restrito à temporariedade. Aí eu trago as razões do voto original em contraste com a posição deste revisor. Antes por, senhor presidente, com as devidas vênias da da completude desse voto revisor, não acolho o parecer ministerial indecionância com o voto original com esse do presente recurso de agravo e voto no sentido de dar provimento ao recurso de agravo no sentido de modificar a decisão para julgar improcedente a representação de natureza interna proposta pelo então CESEX de controle externo de atos de pessoal e RPPS em desfavor do prefeito do município de Alta Floresta, senhor Azel Bezerra de Araújo, ao fundamento do artigo 37, inciso 9, da Constituição da República Federal e ao entendimento do STF fixado por meio da ADI 3068, Distrito Federal, em que o pressuposto de necessidade temporária de excepcional interesse público é preenchido quando para atendimento das atividades de caráter eventual temporário, bem como para o desempenho das atividades de caráter regular e permanente. Determinar a Secretaria-Geral de Controle Externo deste Tribunal, nos termos do artigo 23 da Resolução Normativa 15, 2016, que inclua no plano... Estratégia de Fiscalização, PAF 2020, a instauração de auditoria de conformidade, tendo como es escopo de auditoria a conformidade dos contratos temporários vigentes na Prefeitura do Município de Alta Floresta, conforme artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. De igual modo, o processo seletivo simplificado 2002-2018 é como voto, senhor presidente. Eu. Consulto encerrada a votação, reabro a discussão. Encerrada a discussão, eu consulto o relator, se acolhe o voto vista. Não, não vou acolher não, senhor presidente. Então... Mas quero cumprimentar <risos> o nobre conselheiro Moisés Maciel pela pelo minucioso estudo que fez uma enorme contribuição doutrinária e jurisprudencial ao debate do tema e um aprofundamento importante dessa questão. Parabéns, Excelência, pelo seu voto vista. Eu quero chamar a atenção aqui, embora o voto vista foi tão, foi tão claro, é, e até didático, porque no final ele, ele fez aquela tabelinha expondo as diferenças entre o posicionamento original do relator e o posicionamento dele. Isso foi muito bom, isso aí dá clareza. Mas só para é, nós posicionarmos a situação, Alta Floresta, conselheiro João Batista, tem cerca de 51 mil habitantes. E, no caso, em 2016... 764 contratados temporários, Está mais ou menos um e meio por cento da população. Se Vossa Excelência excluir idosos, crianças, menores de idade e não estão sendo, né? nós vamos ter aproximadamente 5% por da, da população total do município como Contratados temporários. População em é algo... idade ativa, né Hã? População ativa, sim é? Sim, é algo, é é algo, é, é algo é, que merece a nossa reflexão. Ah, o voto revisor faz menção à, à resolução de consulta 59 de 2011 e a um, um entendimento do, do Supremo. O Supremo, na ADI 3430, relator Ministro Ricardo Lewandowski, diz o seguinte: para que se efetue a contratação temporária é necessário que não apenas seja estipulado o prazo de contratação em lei, mas principalmente que o serviço a ser prestado revista-se de caráter de temporariedade. Nós fomos olhar aqui esse quadro desse. Esse essa multidão de 764 contratados temporários, vamos ver que estão praticamente todas as funções, operador de máquina, assistente social, médico, enfermeiro, jardineiro, caminhoneiro, praticamente tudo está ali. E não há temporariedade nisso. São, são funções de caráter permanente. Aí a resolução de consulta citada diz o seguinte, olha, no item 2, resolução de consulta 59 de 2011, as contratações temporárias autorizadas em lei podem suprir atividades permanentes. Sim, foi o um entendimento do tribunal. Há exemplo de substituição de professor em gozo de licença maternidade ou atividades eventuais como ocorrem contratações transitórias de médico para atender surtos epidemiológicos. Então, esta é a ressalva que o Tribunal de Contas do Estado fez. Eu não tenho 764 eh, pessoas em licença maternidade em, para justificar né, a, essa, essa contratação. Não há surto epidemiológico. Então, há, ah, sim, uma burla ao concurso público. Tanto no processo original, conselheiro Jaqueline, como no recurso apresentado, o, o, o argumento prefeito é o seguinte, não, eu não posso fazer concurso porque eu estou acima do limite prudencial, então eu faço contratação temporária. Ele diz isso claramente. O que vossas excelências sabem que é um argumento que não pode ser acatado por esse tribunal. Porque o contratado temporariamente, da mesma forma que o concursado, tem a sua remuneração computada na despesa total com o pessoal. E esse é o principal argumento do recurso. Esse é o principal argumento do recurso. E o segundo argumento do, do, do, do recorrente é que o valor da multa é, foi excessivo, 76,4 UPFs. Eu, inclusive, deixei muito claro no julgamento singular qual foi a dosimetria que eu apliquei. 0,1 UPF por contratação indevida. 0,1 UPF. Muito abaixo de qualquer tabela existente. O que, que significa 0,1 UPF? R$ Na verdade, R$ 7,94 é o valor da UPF para efeito da multa. Então, para cada contratação irregular que gerou. Uma, para, para cada ato irregular, R$ 8,00. E isso está sendo apontado como excessivo, como punitivo. É, pelo menos no argumento recursal. Eu, com toda a tranquilidade, digo a vossa excelência que eu não considero oito reais é, por contratação irregular algo é, excessivo. Então, senhor presidente, apenas para a, pontuar esses aspectos, eu é, cumprimento o eminente revisor e mantenho na íntegra Uh, o meu voto original. Temos dois votos, quero cumprimentar os debatedores pelas pesquisas e pelos votos. Irei colher agora os votos individualmente, como voto, o conselheiro Isaías Lopes da Cunha. Senhor Presidente. Um fato novo que fiquei sabendo agora é a questão da dosimetria. A meu ver, salvo me engano, não estou com a resolução aberta que regulamenta isso, mas essa dosimetria ela não há essa previsão na norma. Não há as, a, a, a norma que fixa essas, essas normas. Ela prevê, se não me engano, 6 a 10 UPF em caso de reincidência, e daí tem um patamar tá? variável, mas dentro de uma amplitude tá? e já. Há decisões neste tribunal, no sentido de que é, você tem a irregularidade, na verdade é uma. Os seus eventos, que muitas vezes são vários. Tá? Mas a prática resultou em um ato. Eu abro um processo seletivo e contrato um ou sem servidores ah, eu infringir ao meu ver ah, caso constatado nos autos eu infringir uma vez ah, é, determinado dispositivo condicional ah, eu não vejo razão neste caso de se aplicar essa dosimetria ah. Você aplicar multa de acordo com o número de contratação de servidores. Por essa razão específica, eu me inclino a acompanhar o voto do revisor, senhor Presidente. Ah, como o voto. Sr. Presidente? Sim, conselheiro Luiz Henrique. Com, com a devidas é, vendas ao, ao conselheiro Isaías Lopes da Cunha, só para registrar que é, existe um precedente muito recente de decisão assemelhada é, foi adotada uma medida cautelar em julgamento singular e essa medida cautelar foi homologada por unanimidade pelo tribunal pleno no caso da empresa Cuiabana de Saúde Pública numa é, representação de autoria de diversos vereadores da Câmara Municipal de Cuiabá, que trouxeram elementos de que estariam havendo contratações para o pronto-socorro municipal é, em desobediência à ordem de classificação do processo seletivo que foi realizado. E o acórdão que homologou esta decisão cautelar eh, deixou muito claro, ao determinar a Prefeitura de Cuiabá e a empresa Cuiabana de Saúde Pública que se abstivessem de eh, fazer contratações temporárias sem observar a ordem do concurso que a multa, a sanção pecuniária seria para cada ato de contratação em é, desobediência à decisão do tribunal. Eu não estou com o número aqui, mas essa decisão foi coisa de é, dois meses atrás, bastante recente. Então, a, concordo com vossa excelência. V. excelência tem toda a razão e tem toda a legitimidade de estar preocupado, mas existe esse precedente aqui, muito recente, e por unanimidade deste plenário. Presidente, só, é, é só para esclarecer, né? precedente não é norma. Então nós temos, que, se o Tribunal de Contas quer evoluir, então vamos propor uma alteração na resolução que trata sobre a aplicabilidade das normas e instituir essa modalidade de graduação. Ah, eu consulto o conselheiro Luiz Carlos Pereira. Um Senhor voto. presidente, até em, em, em para prestigiar o princípio da brevidade, eu não vou me alongar muito, né? Eu só, eu só entendo que as, a conduta de quem faz uma nomeação de 700 pessoas é mais lesiva do que a, a de uma só. Conselheiro Luiz Henrique tem razão, concordo com muita coisa que eu o conselheiro Isaías colocou, mas é, tem acontecido muitas decisões aqui no tribunal, nesse sentido de se diminuir mesmo a multa, para um lado ou para o outro, para o bem ou para o mal. De chegar e dizer, não, está fora daquela tabela, mas tem sido mais ou menos aceito aqui, em várias decisões, tanto na que o conselheiro Luiz citou, como em outras. De se dizer, não, é usando princípios constitucionais, da razoabilidade, proporcionalidade. Então, nesse caso específico, eu, eu acho, eu teria uma sugestão, a vossa excelência, de que talvez esse é, deva ser discutido esse assunto no colegiado de membros ou em outra instância aqui da, do, do tribunal, para que se possa aperfeiçoar. Porque hoje eu não estou seguro para a gente dizer que a gente estaria evoluindo ou evoluindo, mudando é, determinado entendimento ou alguma posição de plenário que é tomada na prática. Então, nesse caso específico, sendo mais é, breve, eu voto com o relator. Volto conselheiro João Batista Camargo. Tentar ser bem breve também, senhor presidente. Eu parabenizo o conselheiro Moisés Maciel pela pesquisa, né? mas acompanho o relator. É, queria ter rapidamente alguns comentários. O conselheiro Moisés aborda a questão de atividade permanente, também pode ser é, é, abarcada, né? a questão da necessidade e continuidade dos do, do, do serviços públicos. Mas pouco fala sobre uma palavra que está lá no, no artigo, no inciso 9 né, do 37, que o inciso nono diz o seguinte, que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. E José dos Santos Carvalho Filho, lembra, deixa eu pegar aqui, que a própria leitura do texto constitucional demonstra o caráter da excepcionalidade de tais agentes, os agentes temporários. Então, eu lembro também que a lei, há uma lei federal, senhor presidente, que elenca a lei 8745 de 93, que vale para a administração pública federal, mas vale para título de pesquisa. Ela elenca, a, a, a, o artigo 2 e diz o seguinte, considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público. Aí elenca uma série de incisos, por exemplo, a é, questão calamidade pública, contratação para recenseamento e censos do IBGE, emergência na saúde pública, professor, né, visitante, professor estrangeiro, forças armadas, etc. Então, não é, você não pode contratar para, por necessidade temporária de excepcional interesse público qualquer tipo de, de, de, de servidor. Né? Então, eu acompanho o relator, o conselheiro Zé Henrique Lima. Como vota a conselheira Jaqueline Jacobsen? Senhor presidente, senhores conselheiros, é, em relação à multa, à questão trazida pelo conselheiro Isaías, é, a nossa resolução 10 de 2017, que alterou a 17 de 2016... Ela diz que o Tribunal de Contas imputará aos responsáveis multas individualizadas para cada fato irregular destacado na decisão, com observância dos parâmetros e dos valores fixados de acordo com a sua gravidade. E diz também que... É, que está no regimento interno, diz também que cada fato associado às infrações enumeradas neste artigo corresponderá a uma multa. E depois fica a critério do relator... É, se o, o valor estiver muito excessivo, o relator pode pode reduzir. Então, eu vejo que nesse ponto não, não está errada a, a decisão do relator. Também quero parabenizar a pesquisa do, do eminente revisor, mas eu vou me filiar à, à tese do relator. Bom, eu também cumprimento, já cumprimentei os dois debatedores. É, tanto o relator quanto o revisor, mas eu filio a corrente do voto do, do relator, então, é, por maioria, o voto do relator. Processo 21.722, barra 2016. Relator do conselheiro interino Luiz Henrique Lima... Acórdão 839-2019, Prefeitura Municipal de Alta Floresta. Representação de natureza interna, recurso de agravo. Não provimento. Publique-se.